José Janino Neto, eu nasci no Ceará, precisamente em Kixeramubim, no dia 3 de maio de 1946. Sou filho de uma família camponesa, trabalhei na roça até 14 anos de idade e tenho 11 irmãos. Né? Sou o filho mais velho, meu pai faleceu, minha mãe está enfrentando uma situação de debilidade pela idade. E eu iniciei minha militância política a partir da, da chegada em Fortaleza. Antes, antes de Fortaleza, você fez todos os seus estudos anteriores à universidade, em que mim, Não, é o seguinte, eu, eu, estudo, eu, eu fui alfabetizado pela minha mãe, no município do Encantado, não né, nem cidade, é um distrito do encantado, e na época não tinha colégio público, em Senador Popeu que é a cidade mais próxima. Apesar do Encantado ser pertencente a Quixarambubim. E aí eu fiz o um exame de admissão para ter direito à bolsa de estudo. E passei no exame. Mas eu não tinha como estudar, porque eu tinha que morar em Senador Pompeu. Foi a partir daí que eu... Nessa época eu tinha... 14 anos de idade, né? Eu trabalhava na roça, e um padre celebrava a missa no distrito do Encantado. Era um padre jovem, que depois ele vai construir Juventude Agrária Católica, Jeque, Joque, Juque. E ele, eu ajudava a celebrar a missa quando ele ia celebrar a missa no, no Encantado. E ele me convidou, depois de me conhecer, depois de muita conversa, para morar com ele em Senador Aí Eu morava na Casa Paroquial, ajudava a celebrar a missa, era sacristão, coroinha, e tinha direito a morar na casa, a comer e a estudar, porque o, o, o, o estudo era público. Porque eu tinha passado na bolsa de estudo. Aí eu fiquei em senador Pompeu até 64. Eu comecei a participar. Né? Aí eu participei do primeiro encontro do Hotel Pampas, que teve uma reunião com vários parlamentares do MDB, e estava presente o Lula, não era parlamentar, alguns sindicatos. O Ayrton Soares, que eu conhecia como advogado de preço político, o Luiz Eduardo, que eu conhecia. Eu fui nessa reunião no Hotel Pampas, que foi, no, aí o PT não existia ainda. Depois dessa reunião teve o, a, o congresso de Linz. Depois do congresso de Lins teve a reunião do colégio Sion. E eu acompanhava isso aí, mas eu, como eu estava... Eu defendia que a gente fosse para o PT. Eu defendia no PCdoB que a gente fosse para o PT. A gente até criou uma dissidência no PCdoB, chamada Estrutura 2, que era para fazer, vamos dizer assim, essa disputa. Aí eu fui para fui esse movimento. E o PT iniciou uma campanha depois da fundação do PT, do coleciono, do registro. O PT fez uma campanha de filiação para disputar, para se legalizar. Aí eu entrei nessa campanha e eu fui o número 7 dos filiados do Diretório do Butantan. Eu me filiei lá. Eu digo: ninguém vai saber, eu vou me filiar aqui no Diretório do Butantan, onde eu moro até hoje. Eu me filiei, mas por uma iniciativa pessoal minha. Tá certo? E aí quando eu fui, aí veio o processo, eu já estava afiliado ao PT, e eu fui e veio a eleição de, de 82, uma eleição marcante, a, ele, a eleição de um, dos três, o resto é burguês, a eleição cuja plataforma era empre, é, trabalho, terra e liberdade, era uma eleição em que a gente tinha que, vamos dizer assim, era o... Era o nascimento do PT aquela eleição, o nascimento político, né? Estava nascendo o PT, né? E eu participei daquela, daquela me, me registrei e participei daquela eleição com outros companheiros que participaram, da, com quem eu tive preso, o Alip Freire, o Luizão, o Altino Dantas, vários companheiros foram candidatos. E eu fui candidato. Pelo PT em 82. Como, era a sua, como é que você conseguiu. Qual era a sua base dentro do PT para você Eu... ser indicado, candidato? Não, a, a, primeiro que o PT era. O PT tinha interesse de fazer a lista, a nominata. Então você não precisava ter base para ser. Você tinha que colocar seu nome, porque tinha vaga. O PT precisava ter gente para ser, para entrar na lista, nominata. Não tinha assim, você não precisava de ter base para entrar. Tinha que botar nomes, todos nós é conhecidos, porque a gente participava já dos movimentos do PT. Né? E, e eu fui indicado como candidato geral, porque eu não tinha uma base fisicamente definida. Eu tinha uma, uma visão, eu tinha uma, primeiro, eu era conhecido porque era ex-presso político do Araguaia. Segundo, eu era conhecido porque tinha dado aula no durante cinco anos. E tinha muita gente nas universidades. E eu entrei em todas as universidades. E eu fazia campanha nessa época, eu era, eu era da extrema-esquerda do PT. Mas eu fui eleito. Por 600 votos eu passei o sétimo da lista aqui em São Paulo, foi, que era o Plínio de Arruda Sampaio. O PT elegeu seis aqui. Eu fui o sexto e passei com 600 votos. Naquela época a votação era né, manual, a contabilidade era manual. Foi um drama aquele negócio, porque ficava eu Plínio contando voto a voto. E eu fui eleito deputado federal, né? integrando a bancada com o Ayrton Soares, o de Bom, a Irma Passone, o Suplicy, é. e... era isso. Aqui de São Paulo. É. Que eu fui eleito, eu era, o, eu era o da bancada. Era o sexto da bancada e tinha mais o Eudes de Minas, não, o Luiz dos de Minas e o Eudes do Rio de Janeiro. uns oito. Saíram três ficaram cinco. Não eu fui da primeira bancada do PT. E foi interessante essa minha experiência porque aí eu fui quando, em 80, eu fui eleito em 82, e em 84 eu entrei no segundo diretório nacional do PT. Eu entrei no segundo diretório nacional em 84 e saí em 2004. Portanto, eu fiquei 30 anos.